Olá, olá! Estamos aqui em mais um momento do Espaço Família, trazendo informações da Psicologia para você e a sua família. Hoje vamos falar aí sobre o Natal. Estamos pertinho, pertinho do Natal. Vamos comemorá-lo logo, logo. Né? E é um momento interessante e importante para que a gente possa fazer algumas reflexões. Aproveitar esse momento para que não seja apenas de festividades, troca de presentes, mas que seja um momento de reflexão, uma reflexão interna, do repensar um pouco as, no as nossas ações, a nossa vida, os nossos sentimentos. Então, se a gente utilizar esse momento, que seja assim, dois minutinhos do dia do Natal, e poder pensar, o que, que, o que sentimentos te agradaram nesse ano? O que foi? que foi legal? que foi positivo? Ou o que não foi legal? O que não foi positivo que aconteceu durante esse ano que estamos quase encerrando? É, e aí, a partir disso, a gente poder fazer uma reflexão e poder nos abrirmos ao momento de sentimentos novos, de ações novas, de relações novas também. Que o Natal possa ser esse momento de renascimento. Renascimento das, das, dos seus sentimentos, das suas emoções, daquilo que você viu que não foi legal, daquilo que você não deseja para a sua vida. Mas que você se presenteie com os bons sentimentos em que a gente acredite que nada é para sempre. Ah, esse ano foi difícil, foi pesado. Mas isso não vai ser para sempre. É possível que renasça em você sentimentos positivos, sentimento de alegria, de amor, de fraternidade, de paz, de companheirismo. É possível isso. Mas eu vou precisar me abrir. Vou precisar querer que esse sentimento renasça em mim. Então que você aproveite esse momento do Natal para fazer essa reflexão de que sentimentos eu quero para minha vida. Quais as relações, como que eu quero que as relações com as pessoas, com o trabalho, com a sociedade, de uma forma geral, eu desejo para a minha vida. E aí, a partir disso, eu me permito e me possibilito que aquilo que eu desejo, de fato, renasce em mim. Que, de fato, eu acredite que eu possa crescer, que eu possa melhorar, que eu possa me desenvolver enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Então, que nesse Natal seja o momento desse renascimento dos seus sentimentos, do renascimento de uma pessoa melhor, de uma pessoa mais confiante, de uma pessoa mais bondosa, de uma pessoa que possa resplandecer tudo o que você deseja receber do outro, que você possa ser esse ser que também brilha para as demais pessoas. Então, aproveite o Natal com muita saúde, com toda a sua família, aproveitando o que temos de melhor do Natal, que é essa comemoração, que é estarmos juntos, de quem a gente ama, de quem a gente deseja. Que então você esteja um Feliz Natal e um ótimo renascimento de si mesmo. Tchau, tchau!